No início de julho a Valve adicionou ao CSGO a caixa do recuo, e nessa caixa a skin mais desejada é a USP Print Stream. uma nova skin da coleção Printstream Stream foi adicionada depois da M4-1S e da Desert Eagle Printstream. E eu tava pensando, e se a gente tivesse no CSGO além de armas Printstream, facas e luva, Assim como a gente tem por exemplo coleções Marble Fade de facas e também temos a luva, o mesmo acontece para skins Fade, nós temos facas,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 Foi então que o um youtuber que eu vou deixar os créditos na descrição pensou exatamente nessa ideia aí, galera. Uma luva Print string, que é basicamente aquela luva de faixa, né? A hand wraps. Eu acho que combinou muito, ficou moderno, bem interessante porque a luva combinou aí, na minha opinião, o branco e o preto, né, velho. O jeito que ele colocou assim a combinação dessas duas cores, branco e preto, ficou top demais. E ainda tem os detalhes da Print String, os X, o Y, alguns logos, né? Então a luva eu já aprovei, mano. A luva eu acho que poderia existir no CSGO, seria interessante. Agora vamos analisar algumas facas, começando aí pela Skeleton Knife. Essa eu achei boa, né? Achei interessante o jeito que tá ali, tipo umas fitas em volta de onde segura ali na faca. Ficou bonito, combinando com o resto da skin, né? Temos aí também a Classic Knife. Essa daqui eu acho que já não combina tanto. Eu acho que talvez melhor não, tá ligado? Mas interessante. A GUT, cara. A GUT eu achei legal pelo efeito RGB que ficou aí. Bem marcante esse efeito holográfico, né? Temos aí a Huntsman. Nossa, essa ficou linda, velho. Porque a lâmina inteira tá branquinha. Daí né? tem aí esse efeito RGB, efeito holográfico das skins Point String, que é algo muito único. Para a essa daqui pra mim tanto faz. Eu quero ver as facas mais famosas, realmente. Quero ver todas as facas que ele recriou aqui. A Survival é praticamente a mesma coisa que a Paracord. Não fui tão com a cara dessa faquinha. Temos aí também a Bowie Knife. Grande, hein, mano? Grandona. Já não sei se combina tanto assim com o essa ideia, esse conceito print stream, mas ficou maneira. A, a Nômade, eu gosto, cara. A Nômade dificilmente fica feia pra mim. Qualquer skin na faca Nômade, eu acho que fica muito top. Temos aí a Shadow Daggers. Essa daqui eu acho que combinou. Eu acho que ficou legal. Interessante. Não que eu teria, mas eu acho que ficou bacana. Temos aqui também a Estileto. Essa ficou legal, velho. Ficou bem nice. Os xizinho ali, um pouquinho menorzinho, coraçãozinho e tal. ficou bem bacana. Mas acho que não tão bacana quanto outras. Navadia, é uma faca que eu não curto muito. Tipo de qualquer jeito, eu acho que essa faca fica meio estranha. Aí ele fez também a Butterfly. Essa daqui eu achei bonita. Achei meio simples, né? Mas achei bonita também a Butterfly. É uma faca muito, ó, uma das melhores facas do CSGO. Esse vídeo aqui que ele fez já é um pouco antigo. Percebam que ainda não tinha a luva Stream. mas eu queria mostrar essa daqui, mano. M9 Print Stream. Caraca! Essa ficou diferenciada, velho. Provavelmente seria a minha escolha, porque eu gosto muito da M9, velho. É uma faca presença, uma faca grande, a lâmina gigante acho que combinou com o estilo aí de textura print stream, né? Temos a Ursus Knife, nada demais, porém também chama uma atenção, ficou bacana. Aí ele também fez a Flip Knife, aqui eu acho que combinou bem. Essa daqui eu acho que ficou bem legal, bem bacana mesmo. E a Karambit, velho, o Karambit ficou louca. Não ficou tão boa quanto a M9, nem a Butterfly, eu acho que não ficou tão legal quanto elas. Lembrando, galera, nada confirmado, ninguém realmente fez essas skins. Não tenho nem certeza se elas vão aparecer no CSGO algum dia, olha e a Talon. Pô, já tivemos três armas, Print Swing. Por que não sonhar com uma luva? Eu acho que a luva encaixa muito melhor do que as facas, para começar. A luva de faixa e a textura da Prince Swing, eu achei que combinou bastante. Temos também aqui a baioneta. Essa eu já não gostei muito. Eu acho que a M9 realmente ficou mais top. É, a M9 ficou bem mais interessante. Digam aí nos comentários o que vocês acham desse conceito, dessa ideia. Vou deixar os créditos aí na descrição. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tamo junto. Falou!